Oi aí rapaziada, suave aqui, o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo para canal, Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu venho aqui para fazer um vídeo porque eu não tenho meu de tank, vou contar alguns relatos, alguns fatos e algumas realidades que aconteceram devido a esses anos jogando de tank e gravando. Várias propostas, várias enganação e nisso espero que você goste do vídeo. No entanto eu vou pedir para você deixar o seu like porque isso é muito importante, o relógio já acabou de apitar, mas pedir o seu like aí que é muito importante, o seu comentário. E para quem puder se tornar um membro, para aumentar a qualidade do canal pra mim poder gravar outros tipos de jogos. Nice. Mas vamos chegar aqui na primeira primeira história que eu tenho pra contar nesse vídeo. Se você gostar, mano, deixa sua like aí porque eu posso fazer mais, que tem várias histórias. Mas eu vou contar uma das dessas histórias aí que eu posso que ver A História é baseada em fatos reais que aconteceram aqui na minha vida. Nossa! Vamos lá, tava um dia, né? Eu normalmente gravando um no vídeo e pegava minha página no Facebook. Pra quem não conhece o senhor Titi, link na descrição. E nela eu vou lá no message pra ver, né, o que, que tá acontecendo. E tinha um cara lá com uma proposta boa. Ah. Aí, viu? Opa, eu sou tal pessoa, eu não vou citar o nome. Será que você podia entrar em contato comigo no WhatsApp para a gente poder fazer um servidor que eu posso querer te informar, te ajudar e posso ser sua DM? A gente reparte o lucro oh, será que não? em 75 a 25%. Caralho, cuzão. No caso, 75% para mim, 25% para ele. E eu falei, ah, vou dar uma oportunidade para esse cara porque eu já tava no YouTube, mas eu tinha uma cabeça meio. É, Hoje em dia eu já tenho outra mentalidade e nisso eu consigo, quer ver, acabar evitando esse tipo de golpe. Isso que eu quero, quer ver, deixar mais certo aqui. Ele me ofereceu essa proposta, no entanto, eu entrei em contato com ele no WhatsApp. No WhatsApp eu peguei, conversei durante, acho que foi 3 a 4 meses. Porra! Tudo isso? conversando no discord na época era skype conversando no skype entrando em contato com ele diariamente ele me mostrava compartilhava a tela e tinha mansão servidor da versão 7. 1, acho que era 6.5 7.1 alguma coisa do tipo assim né mano só sei que era uma versão top Na tá nisso eu peguei juntei fui trabalhando ganhava um dinheirinho do youtube porque nessa época eu tinha uma network Para quem não sabe é tipo uma empresa que, que dá para você vincular com o seu canal e assim você pode ver, conseguir ganhar os seus dólares nessa empresa. Eles pegam uma porcentagem, o YouTube também, o Google também pega uma porcentagem e sobra aqui Tipo, 25% pro YouTube, 25% para essa empresa e 50% para mim. Vocês têm uma base, mais ou menos, o que que funcionava. Fui fazendo vídeo, gravando, já tinha um hype muito bom. Tava batendo até 600, 800 mil em 2 a 3 dias. Eita! Consegui fazer uns dólar até. E no entanto também eu tinha um serviço offline que eu não preciso citar o fazia. Mas enfim, nesse serviço fazia, dava pra ter uma grana boa. E a proposta que ele me deu foi de 800 reais pra gente poder só o servidor com divulgação com tudo que tem direito para a gente poder bombar o servidor e redobrar os lucros que ia ser uma coisa no entanto muito boa né e também querendo ou não ia ter uma e até um retorno daquilo que eu gastei. Vários meses passaram, a gente lançou esse servidor, né? Lançou na data que tava lá, né? Até hoje eu lembro o data 14 de maio de 2017. Faz, acho que faz quatro anos isso, mas enfim. Daí tá. A gente foi lançar isso aí no dia que eu fui lançar o negócio. Agora vocês vão entender porque, como que surgiu o um meme TT. Pra quem não sabe, o meme TT é o pai chega na TT e pergunta: TT sumiu? Tá ligado? Esse cara virou a TT no mesmo dia. O cara pegou e sumiu. Tentei entrar em contato, tentei... ah, na época que eu, vi, eu tentei que vi, chamar a polícia e a polícia me explicou o que que acontecia Que não podia que vi, fazer nada, porque não tinha esse hype todo que hoje em dia a internet tem Mano, foi um B.O. lascado, que deu direto pra mim Que eu divulguei, fiz de tudo, muita gente criticou, me xingou, mas eu não cheguei a fazer vídeo E se passaram quatro anos e eu tô contando esse relato que aconteceu, devido a esse processo inteiro pra mim ter uma mentalidade melhor e querer fugir dessas coisas não no entanto eu, agora que eu, eu tenho um, uma capacidade que eu para essas pessoas tá ligado torcer também relatos que vez tenta me passar sendo verdadeiro mas eu tento é detalhe para detalhe para não ver que é uma coisa falsa que no final das contas não tem que ver é, Sustento no argumento tá ligado poder formar uma junção de, am de amizade tá ligado é sim para poder fazer um servidor porque eu penso assim para ter um servidor com outra pessoa tem que ter amizade a gente tem que ver contato diariamente. E não pode querer pegar e dar dinheiro para essa pessoa. A pessoa tem que pegar e os dois fazer Cada um faz uma coisa com o seu próprio dinheiro. Não pega e coloca na conta da pessoa. Mas o cara me roubou. Eu, não, eu fui atrás, para não ser mentiroso. Realmente fui atrás. Tentei caçar de tudo que até forma, mas não consegui achar. O cara não morava na minha cidade, então deixei quieto. foi que Deus... O que o diabo me tirou, Deus dá em dobro. cara. segue adiante. A vida do retorno vem, quando vem é bem que ver redobrado, né, mano? Mas enfim, isso foi uma história que que aconteceu, galera. Para mim ter uma noção básica do como funciona que ver a mentalidade de um ser humano e também como que funciona que ver. A comunidade DDTank Que não é a comunidade que vê limpinha, tá ligado? Se tiver um cara que vê muito, que vive, tipo assim, honesto Assim, certinho É raro, mano Porque toda vez o cara quer te passar a perna E, mano, eu nunca fui assim Eu nunca quero ser Porque é muito ruim você querer fazer isso com as pessoas Porque tudo que você faz, você paga aqui, cara é isso que eu pensei Mas na época eu tinha o quê? Hoje em dia eu tenho 22 anos Na época eu tinha 15 15 anos, eu acho eu nem tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Foi muito na cabeça, fui muito Maria vai com as outras e acabei levando o que eu não queria, né? Que foi um roubo. Mas essa é a história galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui mano é só pra me passar um relato, tá ligado? Não é que ver tipo assim, não falar ah, a comunidade é isso, aqui, o tudo. Cada um tem o seu conteúdo, cada um faz o que gosta e assim segue em frente. Mas isso foi o que aconteceu comigo. Tem muitas coisas, mano Que eu era Fazer ao para pros caras Fazer muita coisa Mas se eu ver que esse vídeo Teve um apoio Teve uns comentários da hora eu Posso fazer outro Espero que você tenha Quem assistiu até esse momento Só tente agradecer, cara Muito obrigado Deixa o seu comentário aí para mim saber Sua sugestão E a sua opinião O que, que você acha de uma pessoa Que chegar a esse ponto De que roubar o próximo para poder Ainda que ver para mim sim Foi merreca, né, mano 800 pila mas na época era muito né cara, você é louco, nem trabalhava, Tinha... não, trabalhava, trabalhava, mas eu falo assim, não diária... é, diariamente para chegar ao mês tem que ver aquele buco, trabalhava uma, uma vez por semana né, pensa pra você ver uma vez por semana trabalhando na manhouse, foi difícil de juntar o dinheiro hein, mas enfim, acontece, mas deixa a sua opinião, eu quero saber a sua opinião, e quem pudesse é, deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho, então eu vou estar muito grato e também se inscrever, se inscrever, se tornar um membro Assim você vai estar ajudando a qualidade do canal E mais pra frente eu posso fazer mais vídeo, fechou? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Tem um vídeo aqui, se vocês apoiar demais, eu posso soltar ele Que foi o dia que quer ver youtubers grandes me passar a perna, mano Até nos alper. Mas eu posso mais pra frente soltar esse aí Vai ser tipo... Eu não quero formar treta, mas tô aí com vocês aí, é nóis.